Este diagnóstico só faz sentido se eu já tiver algum tipo de presença online, se eu estou a zero, não consigo fazer um diagnóstico, posso fazer é uma análise à concorrência, terceiro item. Isso posso e devo fazer sempre, Quer esteja já começar, já estou no mercado, análise à concorrência. Há ferramentas para fazermos análise à concorrência, de quase tudo, é possível saber quase tudo do concorrente e é com base nisso também que eu vou definir os meus objetivos. Eu posso achar que estou muito bem, mas o concorrente pode estar muito melhor. E, portanto, posso ter que alterar os meus objetivos. Em relação ao diagnóstico, também há ferramentas, para além da informação que eu tenho acesso, da minha própria organização de plataformas de analítica, há ferramentas para me ajudar a fazer este diagnóstico. Se eu tiver um diagnóstico bem feito de meu negócio e análise a concorrência, vai-me ajudar a conseguir traçar melhores objetivos e uh, ajustar também o orçamento para aquilo que eu pretendo definir um objetivo. Vou ter que alocar um orçamento de marketing digital pode estar integrado no orçamento de marketing e também no orçamento de anúncios.